mundo e que é escrito a verdade, está dizendo aqui ó, que o mundo não o pode receber, então o que que é que está acontecendo aqui no mundo, o que está sendo recebido aqui, é a mentira que está sendo recebida, perceberam que é mentira? que a Bíblia está dizendo que a verdade não, não pode vir para o mundo, então quando a pessoa quiser conhecer a verdade, ela tem que sair do mundo para onde a verdade está, né? Então todas as pessoas que ficam sentadas quietinhas estou esperando o Espírito Santo descer em mim Não vai, não vai descer tá? A pessoa que está que na Bíblia Que desceu o Espírito Santo São o Cristo O que, que é? É o ser que está existindo Na coisa não vista Não é isso? Quando, quando Jesus disse, disse, disse para os discípulos assim, ó, é, permanecei na cidade, até, até acontecer o Pentecostes, né? Tá? Pessoa, todos os discípulos estavam quietinhos. Ó. O que, que acontecia para a cerimônia do Pentecostes, uma experiência espiritual, ocorresse em cada discípulo? Será que tem um Espírito Santo aqui esperando um discípulo se preparar aqui para ele falar assim, aquele está pronto, só aqui. Aquilo ali está pronto, eu vou descer ali. Essa ação não cabe ao Consolador. A parte de Deus está pronta. Né? É o verbo. Está pronta. A coisa é sempre, é sempre contra, entre aspas, mortal. É esse que tem que se mexer. Né? Como é que é essa mexida? Na, no mundo invisível? Não é. Então está dizendo aí. Eu até frisei essa questão aqui Que é importantíssimo esse negócio Que o espírito de verdade o mundo não pode receber Não pode receber É impossível entrar a verdade nesse mundo tá? Não tem verdade nesse mundo ah, O budismo chama de esse mundo, É uma ilusão, é o um maia né? Maia é ilusão Não tem esse mundo A verdade está fora dessa visão dessa coisa. Então Quando a pessoa usa Evolução, encarna, reencarnação, encarnação, é, ressurreição, todos esses verbos, ela está associando a verdade com um mundo onde a verdade não existe. Tá? Então, todos esses ensinamentos é, dualistas, todos eles, te cumpriram uma certa finalidade na vida de todo mundo. Eu não, eu não gosto de de dizer que nada vale, é, é só isso aqui que é válido, não é isso que eu quero dizer. Por que, que não, não é só isso que é válido? Porque não são todos que estão doidinhos para perceber o que é que é posses, né? Se a gente parar na rua aí, a pessoa quer saber o resultado do jogo, ou quer saber quem ganhou o tipo A mente não está voltada para isso. Então, o ensinamento relativo vai atender a falta de interesse real, uhum. né? do iludido, certo? Então, o iludido, por exemplo, o iludido recebe a notícia que um parente dele, em ilusão, sofreu um acidente e faleceu, aí esse iludido vai num médio iludido, o iludido fala, o iludido que comunicou-se com esse iludido, e informou que ele está vivo, aí a pessoa fica sossegada, tudo na ilusão, por que está na ilusão? Porque ninguém descobriu que é a vida de Deus é que está vivendo, e a vida de Deus não precisa informação para saber que está vivo. Alguém, alguém duvidou é que Deus estivesse vivo? Alguém achou? Por que eu tenho certeza que todos os parentes meus estão vivos? Porque eu sei que a minha vida é Deus vivendo, e a vida de todos eles é Deus vivendo. Tá? Então, quando eu descubro o absoluto, eu descubro a natureza real da vida. Não é mais opinião de um médium, não é opinião de um profeta. Não é opinião de é um autor De um qualquer tá? Então pode ver que Jesus Cristo ele sempre explicou É aí que entra a questão de Deixar os mortos enterrar os seus mortos Ele está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida Eu sou Por que, que ele disse eu sou a ressurreição? Eu estou falando aqui com essa palavra Até nem deve ser usado É para ele a palavra <risos> Para ele seria eu sou Acabou ali né? Agora quando ele diz o pão da vida, a receita, é Tudo pra chamar Como A metafísica é Até hoje confundida né, Como Medicina alternativa Já vi gente falar que isso aqui é, Eu, eu estudo, estudo metafísica Eu sou a favor de medicinas alternativas Quer dizer Existe a faculdade por a Doenças, existe também A metafísica que não é a doença São dois que doenças Não é esse o objetivo coisa nenhuma Eu sempre falo que Jesus Cristo não, não, Nunca montou hospitais aqui Não montou padaria Nem hospitais Quer dizer Se apareceram pães e peixes Se apareceram curas Aquilo, não é para mostrar aquilo É para mostrar as coisas não vistas Que estão por trás daquilo então, enquanto as pessoas estiverem com a mente presa Nas coisas vistas E a pior coisa vista que a pessoa tem Para encarar É a visão própria dela mesma né? Esse é um trabalho danado Porque as pessoas Por exemplo Eu até coloquei aqui Na página 2 não Imagina a abertura, está assim Portanto, assim, a verdade é absoluta. Nós somos as identidades perfeitas não vistas. Todo mundo aqui é uma identidade perfeita não vista. Quando a pessoa fala assim, eu sou visto. Depois alguém fala assim, você é perfeito. Ela já para. Para o Tem pessoas que ligam lá na firma com, com essa metafísica daqui a pouco a pessoa fala assim. Então, quer dizer que você se julga perfeito? Aí tem que, a gente tem que parar para responder. Porque se a pessoa tivesse entendido o que está sendo dito aqui, não, não teria pergunta. Ora, se eu responder eu sabendo o que está escrito aqui, ela fala assim, olha lá uma pessoa presunçosa. Eu mesmo já achei 4, cinco defeitos nele, e ele mesmo não precisa espelho para se enxergar. Né? Então a questão é nós colocarmos o estudo da verdade, o estudo absoluto, é com o nosso primeiro. Primeira coisa. Quando Jesus veio passou um o ensinamento, ele já tinha descoberto a verdade sobre ele. E ele descobriu uma verdade universal. Toda verdade que eu descubra para mim, ela tem que ser universal. Né? Por que a pessoa soma isso aqui? Ó, nós temos quatro canetas aqui, né? Qualquer parte do mundo, qualquer pessoa vai fazer essa conta aqui. Se ela não errar na conta, ela vai ter o mesmo resultado. Porque a verdade ela é universal. Não tem. Ah, pra, eu estudei metafísica há 20 anos, então para mim são quatro aqui, ó, as quadrinhos. Né? Quem está começando agora só tem entrevistado, aí evoluir. Não tem isso aí. Ah, eu estou só enxergando duas canetas, a outra está encoberta, mas tem quatro e a soma está correta. Então a, o ensinamento diz o seguinte, o universo de que Deus projetou para existir, ele está pleno e perfeito aqui. Né? Ele inclui a nossa presença. É, e, então o universo não visto. E, as, e, o, e o ser não visto está perfeito. E enquanto nós ficarmos olhando o visto para querer melhorar ou corrigir, nós caímos no caminho errado. Tá? Não só o caminho errado, como não vai chegar a lugar nenhum. Né? Tá? Então, uma vez eu estava no, no, no banco, esperando uma fila no caixa uma pessoa então, perguntou para mim como, onde pagava uma outro guia diferente lá. Eu sabia que era andar de cima. Estava mostrando para a pessoa ir lá no fundão ó, e pegar uma escada e subir. Ela já ia indo. Quando o guarda me chamou, me chamou e falou, ah, aqui ó. Tinha uma outra escada do lado da gente aqui que ninguém tinha visto. Estava aqui pertinho. Então, é aí que entra os ensinamentos que eu falo relativos. As pessoas estão ensinando aí lá lá difícil lá no fundo, na cura, porque não enxergou a que está aqui. Porque se ela chegasse a estar aqui, é que nem o caso da escada que eu controlo. Por que eu vou ensinar a pessoa de lá no fundo? Tá? Então as pessoas que estão. Eu estou explicando que eu não estou criticando os ensinamentos. Quem está explicando coisas diferentes do que está aqui, não viu o que está aqui. Certo? Quando eu começar a ver o que está aqui, né, não vai mais ensinar o outro enquanto estiver preso no outro não percebeu o que está aqui por isso que isso aí verdade absoluta o ser não visto é o nosso ser o ser não visto é o verbo o ser não visto é perfeito o ser não visto é Deus e este eu é o nosso eu acabou não tem mais nada para ser percebido tá então onde que entra a, a, o papel da palestra, por exemplo. Eu coloquei aqui, ó. no começo quando eu falava isso. Quantas vezes, mas quantas vezes eu escutei na minha vida, alguém chegar e falar assim Ah, mas é porque você teve a revelação, né? Quando eu tiver a revelação, eu também vou pensar que nem você. Ou então uma pessoa falou assim, Audácio é uma pessoa escolhida. está dizendo assim, ó. Naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Tem outra passagem que não está aqui, está dizendo assim. Quando eu for erguido às alturas, atrairei todos a mim. Todos a mim. O né? que, que é isso em mim? É o eu não visto da pessoa. Não é Jesus carnal, né? Então, a gente vê muita confusão em ensinamentos, aí que a pessoa, principalmente os crentes, né? A pessoa fala assim, não, eu...